E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Rigodão na área e cara, hoje nós estamos um pouco mais selvagem <risos> Finalmente cheguei na Arena da Selva e mano, já estamos aí na reta final hein Ó, Arena da Selva, a Montanha dos Porcos e aí sim, a lendária não falta muito, não falta muito Mas eu tô muito feliz que eu já cheguei aqui, tô contente no nível que a gente já chegou Eu acho que eu nunca comprei um baú super mágico, eu vou comprar ele aqui ao vivo com vocês Cara, muita gente diz pra mim que tem muita chance de vir lendário E mano, já pensou? Eu ganhei lendário no vídeo passado E eu penso se assim, eu ganhei lendário nesse vídeo Ai ah, meu Deus, mano Pode vir também executor, já que eu estou na Arena da Selva Outra carta que eu quero muito E... mas. mano, mano Vamos abrir esse negócio então Vamos comprar esse combo, bora, bora Lembrando que essa promoção vem 10 mil de ouro 1200, 1200, gemas e o baú super mágico da arena 9. Mano, já tô muito feliz. Além de 10.000, já vem aí 5.700 do baú, que já é muita coisa, não é mesmo? Vamos ver, ó. Morcegos, tá, tá bom, tá bom. Não uso muito, na verdade nem testei muito morcegos ainda. Espírito de gelo, o Ariat 33, Ariete de batalha, isso é muito bom, né? O Ariete é muito bom. Flechas, o Golem de gelo. E tá, beleza? Mano do céu! Não tô acreditando, cara! Não tô acreditando! Mano. Cara, isso só pode ser brincadeira! É sério! Ah, isso só pode ser brincadeira, mano! Aí é uma lendária, mano! Eu não acredito! Eu tô a chorando, mano! É sério! É... é sério! Como que esse jogo pode mexer tanto comigo? Por que, que esse jogo tá, se... tá mexendo dentro comigo, mano? Tá piscando esse negócio! É lendária! É lendária que vai vir! Eu, eu não acredito É uma brilhendária ontem É uma brilhendária hoje Tá, beleza Tronco, bruxa sombria Tronco, bruxa sombria Ah, sei lá, qualquer coisa, vem Vamos, vamos, vamos eu, eu vou fechar o olho, gente Eu vou fechar o olho Ai Muito empolgado, é, cara. Eu tô virando cara das lendárias agora. <risos> Todo vídeo que eu fiz agora, eu vou uma lendária. Oh, já pensou, <risos> cara do céu? Que empolgado, mano. Eu tô muito empolgado. Lenhador, eu, eu, eu não sei muito. Nunca eu já usei o lenhador nesses desafios que tu consegue usar as outras cartas, né? E eu gostei de usar ele pra caramba. Comentei se ele é uma carta boa. Comentei aí embaixo, né? E mano, você vai montar um deck com essa carta. Lendária Ai mano Que demais Que demais Terceira carta lendária aí E eu tenho Eu tenho Tá vindo outras coisas Tá vindo os baús lendários aí Os negócios tão vindo mano, Tá surgindo Tá acontecendo eu tô muito feliz, mano. Tô muito, muito, muito feliz. Então, galera, eu tô jogando aqui com o meu amigo Dyke M, o Augusto. Faz parte aí do meu clã. Chamei ele aqui pra batalhar essa 2v2 pra nós ganhar, levar duas vitórias pra casa. Eu vou jogar com ele, ó. Eu vou começar tacando o meu Baby Dragon. Oh, ó, ele tacou também o Baby Dragon dele, né? E os caras tacaram o corredor com balão. Cara, por enquanto não foi uma boa pra nós, levamos ali um dano. Considerável, mas já fizemos o nosso combo aqui Eu acho que o negócio vai ser bom, cara As minhas flechas da casa flechas lá Mano do céu As minhas flechas não matam A horda de céu dos caras Ixi, eu nem me liguei nisso, mano Nem me liguei no nível das cartas Mas tudo bem, tudo bem, conseguimos dar um daninho lá Ele começou atacando o Golem dele E eu vou esperar para ver o que eu vou fazer Eu não tô com uma mão agora muito boa para tacar algo, para acompanhar ele ali Vou esperar um pouquinho ele te carregar E eu acho que eu vou tacar o meu lenhador ó Ele tacou o relâmpago lá O relâmpago foi uma boa boa escolha Na parte do Augusto E mano do céu, os caras nos congelaram Isso é ruim, isso é ruim demais eu Acho que eu vou tacar a bola de fogo lá Vou tacar a bola de fogo lá Neles, rapidão para ver se ah. Bom é que pegou a torre junto e deu um dano na torre, né, isso foi o bom, pegou os três juntos, eu vou tacar aqui a minha gangue, né, e os caras defenderam o nosso golem com um lançador e bandida, dois lançadores, né, mas, ó, por enquanto estamos na vantagem, o bebê dragão tá dando dano ali, estamos na vantagem pelo fato de que damos mais dano do que eles, e isso é legal pra gente, né, é legal pra gente, eu não tô com muitas cartas pra, ai, ai, isso vai levar a nossa torre, levar a nossa torre, mas a gente tá montando um combo agora e eu quero ver você segurar esse negócio. Agora, ai, ele jogou clone, Augusto Seu sapado. Ele jogou clone aqui Cara, o negócio tá indo bem Eu tô sentindo um cheirinho de três coroas Eita, mano, eita, mano Balão, gigante, os morceguinhos Também dando Vamos levar esse negócio, vai ser agora Levamos, três coroas Aê. Augusto Aí, Augusto E a galera do clã, do Elby Vocês não tem noção, a galera tá muito Treinada, mano, aqui, ó é o Bigodão School, tá valendo a pena Agora nós vamos pra segunda partida Junto com o Augusto esse meu parceirão Vou pra segunda partida com ele Que nós queremos levar três coroas de novo Hoje a gente tá... Tá que tá, hoje a gente tá aqui, tá, rapaz <risos> Tô aí inaugurando meu lenhador, né Primeira vez que estou jogando com lenhador aí mas, cara, eu, eu tô gostando bastante desse deck, né? Vou começar aqui com o Gigante, tô gostando bastante desse deck Pelo fato de que quando o Lenhador morre e ele solta ali a Fúria é, Se você usa com o um Balão, por exemplo, Balão e Gigante, né? Esse, esse combo, faz esse combo Mano, dá muito certo, o negócio fica realmente muito bom, muito agressivo Beleza? Baby Dragon... É, os caras estão com dois gigantes, mano. Isso é um pouco preocupante pra nós. Mas eu acho que a gente vai conseguir defender com calma. Eu tenho o um exército de, de esqueletos aqui. E eles não focaram no exército. viu, galera. Pegou fúria ali com o exército de esqueletos. E o exército conseguiu dar conta de, do gigante e do combo todo deles, mano. E ainda, se pá, a gente consegue dar um daninho lá. Um, um ri... Ale, bebê dragão. Boa, boa, boa. Eu acho que começamos bem, eles tacaram um Spark lá, né? Vou dar uma aguentada aqui, mano, eu não tô com uma mão tão razoável Tem uma bola de fogo ali e eu acho que eu vou tacar uma bola de fogo nesse Spark, beleza? Eu acho que vou tacar, mano, eu só tenho isso pra tacar agora, pra dar jeito ali nessa parada Ai, devia ter tacado pra, pra ter pego a, a horda junto, mas não consegui Beleza, o bebê dragão ali vai dar jeito ali nesse cemitério deles mas o gigante vai ser uma coisa que vai ser difícil de parar Creio eu que eles vão levar a nossa torre agora Vão levar a nossa torre agora Joguei ali o meu lenhador pra matar Né? O, o Spark deles E eu acho que agora vai ser boa Porque... Morrendo o meu... Nossa, mano, vai ser boa agora, vai ser boa, vai ser boa Vamos levar essa torre deles? Será? Vamos levar agora Ai, ativei a torre, sem querer Joguei uma flecha toda cagada Desculpa, Augusto <risos> Joguei uma flecha toda cagada lá nessa hora Mas calma aí, os caras jogaram lançador Os caras estão tentando dar três coroas na gente Mano, relam... isso, Augusto, boa Augusto jogou um relâmpago, relâmpago ali Que fez sucesso, mano Você acho que é obrigado a tacar minha bola de fogo aqui nessa... Não, tá aqui o meu... exército de Esqueletos que... Que eu acho que... É, é, não sei Não sei se tá bom, se tá ruim Eu só sei que a gente vai dar três coroas Nesses cara de novo, mano A gente não tá nem aí Tamo sem dó, sem piedade hoje Negócio, ai, essa horda Flecha, flecha E eu acho que dessa vez a minha Isso, minha flecha matou eles Pelo fato de que, né Nível, nível tava abaixo Beleza, o Golem está chegando lá Fui obrigado agora a atacar essa bola de fogo Não consegui matar todos os esqueletinhos Mas o golinho estourou E isso foi bom pra gente, cara Isso foi muito bom pra gente Por enquanto estamos empatados, né? Por enquanto estamos empatados E é o que importa, né? A gente não perder essa partida Eu não tô muito afim de pegar tre... Eu vou garantir A torre, a torre desse lado de cá pelo fato de que eu acho meio arriscado, tá bom? Eu acho meio arriscado a gente tentar levar três coroas. Os caras querem dar três coroas, gente. Mano do céu. Tá Taca esse relâmpago e vamos acabar com essa festa desses caras aí. Não, beleza. Eu acho que o negócio vai ser bom pra gente. Porque o nosso combo lá tá muito bom. Tá muito forte. Ele clonou ainda. O Augusto clonou. Mano, ale. Levamos essa pra casa. Mais uma. Mano do céu. Mano do céu. Boa, muito boa Eu acho que uma das coisas mais legais de jogar 2x2 É quando tu se junta com um cara Que tu conhece, né Que tu pode conversar, tu pode trocar ideia Ah, usa esse deck tal, usa aquele deck ali Esse é o mais legal do 2x2 Porque aquela partida rápida, cara Tu vai com cada gente ruim Quer ver esses desafios que a Supercell tá lançando aí de 2x2, mano, isso é terrível Eu, graças a Deus, consegui ainda vencer o desafio passado E agora tem o um desafio do balão que eu tô afim de jogar com um deck de gigante, balão e lenhador Que é a minha nova lendária, que eu tô muito faceiro e cara de céu Mano, vai dar boa, eu tô sentindo que o negócio tá crescendo, mano O negócio no Clash aí tá ficando bom Até que o cara tá evoluindo, né? Isso é importante Chegamos na Arena da Selva com um prambão super mágico E acabamos ganhando um lenhador E uma lendária, né? Acabei de jogar duas partidas aqui Vencemos E é isso aí, gente Espero que todos tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Que isso ajuda muito o canal Um beijão no coração de cada um e valeu!